Eclenchado, aqui de novo. A gente tá voltando com blasfemos. Metroidvania é sensacional para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Saiu uma DLC gratuita para este jogo. Fantástica. Inclui novas missões, cinco novos chefes, vários NPCs novos, melhorias visuais, melhorias de mapa. Olha, tá fantástico. Só que por outro lado também tá cruel. Para você aproveitar essa DLC ao máximo Primeiramente você tem que zerar o jogo A gente zerou aqui 100%, mas é, não precisa ser 100%, uns 90%, tá mais que bom Vamos colocar ah, para esse modo, acender Podem ver que não tem gente, já tem um save embaixo. Vamos acender, e o jogo recomeçará igual o Dark Souls, um novo jogo, New Game, New Game Mais tem outros jogos tipo sequilo também. É o mesmo esquema, de New Game+. Mais. Vamos acender aqui. Ele vai passar a historinha de novo. A gente adquiriu esse sino petrificado, que é o item fundamental para aproveitar ele se ao máximo. O jogo está em português. Está com dublagem em espanhol. Muito boa, por sinal. Foram inclusas novas animações que havia momentos onde só tinha uma tela preta com alguma legenda é culpa. Os olha lá, que legal e tem a esquisitice do Brasfemos, né? mistura muita religião com cultura da Espanha a gente vai pular as partes mais polêmicas aí da animação tudo bem, aí vai o nosso personagem tacaram a espada e agora tem e assim, essa historinha com culpa, um fundo que não existia antes do se manifestaram de forma é claro que além do que já existia em partes, tem novas animações para essa meio que uma campanha intermediária vezes, em... a gente já vai começar na área do tutorial o que que muda do novo jogo, depois que você fez o 100% do jogo e começa um novo jogo em cima, acendido acendido o que que acontece? bom, você mantém o moço estendido no meio dos peladão que todos são a mesma pessoa, eu acho tá bem irmandário do pesado silencioso já começa arrebentado a gente está usando skin é, de quando você zera o jogo completo né ele tem as explicações não sei por que já que é um novo jogo não deveria ter explicação nenhuma os comandos continuam ótimos ele é meio truculento nesse né, personagem ele é meio, meio complicado a movimentação dele mas o que que muda o que que a gente perde a gente só perde os nossos frascos a nossa vamos dizer assim magia mas os itens se mantêm, tá vendo? A gente tem todas as orações, a gente já pode equipar, prefiro, a oração que eu gosto é essa aqui, que bate rápido, todas as meia-culpas que você obteve no jogo anterior, seu continuo, os quirubins resgatados, as, as contas de rosários, com exceção dos slots que você tem que recuperar, e também as relíquias. E é isso. Então, se você quiser que as relíquias agora, por exemplo Já funciona, você já consegue resgatar aí alguma coisa Algo que eu acho estranho é que, apesar de você já ter... igual a gente já tem 38 querubins Os querubins, eles ressurgem Não sei por quê, não entendo Aqui a gente vai colocar as contas do rosário A cabeça da pomba E o símbolo espinhento nosso personagem ficar resistente e danoso só vai, só vai Antes eu vou mostrar pra vocês onde inicia a DLC e também o primeiro chefe da DLC A gente vai pular algumas partes da gameplay, senão vai ficar imenso o vídeo, já tá imenso E só vamos, só vamos mostrar pra vocês como é que derrota os primeiros chefes Outra coisa que foi muito legal que incluíram é possível fazer upgrades no um save point, e é possível teleportar de um save point para o outro. Também vou mostrar. E aqui aparece um negócio bem esquisito. Tem essa status que não tinha antes. E a hora que você chega nela, ele fala, escolha a sua penitência. Então tem penitências bem descritas, e eu sugiro não usar nenhuma. Nenhuma mesmo, porque o jogo já é bastante difícil. No, nesse, nesse esquema de New Game E a última coisa é que a gente precisa de mais dificuldade ainda Eu não sou, não sou bom o suficiente, viu? Não sou não Vou enfrentar o chefe aí Menininho Vem feito o chefinho de teste, né? Requiem a Eternan Mensagens de latim Tem tem essa animação que é uma nojeira, vou pular Ele enche o capacete de sangue da costela desse bicho Eu não sei porque que ele faz essa nojeira Tem muitas coisas que eu não entendo, talvez porque eu pulo os diálogos Arrependido seja o coração penitente. Angústia do penogênito. Chegou o fim. Só o graças testemunha o narrador dos atos do milagre penoso. Essa é a minha penitência, assim como a sua é o silêncio. Ele vai mostrar o menininho todo envolto em, em cordas. Eu vou pular. Blasfemos é um metrô metroidvania bem divertido, bem complicado, se você ainda não jogou, recomendo, pelo menos para PC, tem promoções constantes aí, inclusive agora, tá com promoção durante o lançamento, estou mostrando coisas que não me diz nada, a gente já conhece o inventário, a gente fez uma série de Blasfemos praticamente completa, e aqui, aqui a gente já chega onde a gente inicializa a DLC primeira, primeira parte Tá vendo o mapa? O mapa tá diferente de antes agora tá bem mais bonito Também tem marcadores Pra marcar onde ficam os itens Eu Achei bem bom Como que a gente faz? A gente vem aqui, ó Dá esse pulo e arrebenta o chão A gente encontra essa área pétrea Que não existia antes Vamos até o fim Pegar esta bolinha. descobriu o Mercúrio. O Mercúrio é usado aí com um NPC novo. Que deixa as nossas poções mais fortes. A gente já usou o sino pétreo E a gente vai encontrar um bicho agora bem esquisito. Como todos, né? Todos são muito esquisitos e horríveis. Vamos ver o que este menino tão belo tem a falar. A luz, a luz que você luz traz. Que Cega meus olhos não me é Gibrael, sou mantido em cativeiro pelo plano do milagre antigo, desde que meus braços cresceram, desde o primeiro rangido do meu pescoço torcido. O milagre me nomeou mensageiro de saída. Sim, a saída é a canção, a melodia é para ge... pura e genuína e é muito, muito antiga. Ela tem o poder de fazer das raízes do milagre revelarem as profundezas ocultas. Aquilo que já foi esquecido, onde realmente proibido o descanso, e espera você. Mas estamos em uma simples câmara abandonada. Após nosso encontro, o milagre me levará aonde Saita poderá ressoar com todo esplendor. As amanhecidas do milagre esperam por você. Até lá, penitente. Então é isso. A gente, vai ele. A gente liberta ele. E ele, a gente vai se encontrar com ele outras vezes. E vamos despertar essas amanhecidas que até então a gente não sabe o que é. Mas eu sei o que é, as amanhecidas, e não é bom não, viu? Olha só como é que tá o menininho, com os joelhos estourados, nunca tinha notado. Não é possível, não é possível. Que aquilo que suportou, centenas de anos de, de anos de esquecimento, retornou, ah, finalmente retornou. Muito bem, só vamos, a gente agora tem como intenção fazer o quê? A gente vai explorar ao máximo até o primeiro chefe, eu vou tentar dar uma corrida. Vamos pegar o máximo de é, frascos de Billy que a gente encontrar. Acabei de lembrar outra coisa, também foram adicionadas novas animações de finalização, que são bem legais. Mas eu ainda estou descobrindo quais são. Vamos colocar a unha do dedão, lá na lama. Os ossos voltam. Eu não sei se cole coletando todos os ossos tem alguma novidade, mas eu acho que não. Tem alguns caras aí no YouTube recomendando você zerar o jogo de novo nessa dificuldade antes de tentar procurar as amanhecidas. É uma. É uma sábia recomendação, porque elas são bravas O espanhol ficou bom, né? Ficou bom Aqui a gente conversa com carinha Ele vai pedir pra gente procurar as partes da menininha Só vai dar uma corridinha aqui, né? tem que ter cuidado para não morrer à toa Que é algo bastante possível de acontecer nesse jogo e muito rápido também Uh. Uh. Muito bem, vamos ver se a gente consegue Olha ah lá, conseguimos Vamos finalizar esse gigante Credo, cortamos ele no meio E já que a gente tá aqui, vamos derrubar essas árvores Aproveitar, elas fazem parte De uma missão aí, mano uma side-quest do velho dos dedão Pra cá, o que temos aqui? O lojista O lojista ainda existe, tá um pouco melhor o visual Os únicos itens que você pega pô, Por exemplo, essa chave Essa chave é necessária, então ela retorna Só que o que a gente obtém com essa chave, a gente já tem Então não é tão útil assim o que a gente fez aí o vaso de Bid vazio Tem um NPC novo Que transforma Os seus vasos de Bid Em vasos mais fortes Entretanto, nada do blasfema Vem assim de graça Então já sabe né O que acontece Você perde um frasco Cada upgrade de frasco Você perde um frasco, Ó, que legal Vamos lá no menininho Primeiro chefe Vou fazer ele rapidamente para não perder muito tempo. Eu vou trocar aqui meio que de última hora. Tenha piedade de mim. Oh, O tomando dano, minha intenção era não tomar dano mesmo. Piedade, finalizado. Primeira primeiras um milagre. Eu não lembro do inimigo cair, eu lembro que ele desaparecia. Sei lá, posso estar enganado. Depois ele desaparece, mas antes você não lembro dele desaparecer. Vamos lá, vamos pegar a primeira relíquia para abrir a porta aí tá o um menininho, ele vai falar algumas coisas muito importantes. que a gente já vai fazer o seguinte, a gente vai trocar as nossas relíquias. relíquias isso Trocar a língua pelo pulmão, pela unha. E deixa isso aqui. A vantagem do New Game é que é bem rápido. Como você já tem as contas e as relíquias, Quanto mais, mais você zerou o jogo anterior, melhor. Aumentamos nosso HP. Muito importante. Tem inimigos que eles te matam. Sozinhos, sozinhos. Consegue te derrotar. uma única pancada né o inimigo sozinho de derrotar isso a gente sabe né agora com uma pancada só bem triste né sempre que o hp tá baixo o negócio não é bom tá aqui o menininho que melhora nosso nossa hp é um personagem novo tem um problema de saúde grave como vocês podem ver Duas faces saudam você, penitente. Meu nome é Nascimento. Contemple meu peito, sobre o qual se um semelhante antigo envelhece é cada vez mais. Um rosto que não fala, não pensa, enquanto meu rejuvenesce, de tal forma que agora parece uma criança. Não consigo entender o propósito de uma condenação tão terrível. Não importa o quanto eu reflita sobre os pecados que cometi para merecer isso. A graça do milagre está presente mesmo em quem sofre a punição. Talvez eu possa reduzir a magnitude. Dessa sentença ajudando você Traga-me o mercúrio Que é capaz de florescer sob os nossos pés Por capricho do mainagre penoso E eu misturarei com a bile em seus frascos Aumentando sua idade. E a gente tem E a gente vai demorar Vai cometer esse erro mas... Tá vendo? Agora a gente tem só um frasco de bile. Mas até a gente chegar na amanhecida A gente vai encontrar outros frascos Então não precisa ficar desesperado. Muito bem, agora a intenção é ir para esta área que a gente chegou agora. Montanhas do Crepúsculo Eterno. Olha lá, essa aqui é uma animação nova. É brava, né? que a gente vai abrir também uma... oh! <risos> esqueci de trocar o <risos> esqueci de trocar o negócio vamos lá vamos trocar e recuperar a gente vai tirar o pulmão e vamos colocar os fios de ouro que a gente tem que cair naquela parte só cair aqui círculos de sal. Tem um save aqui, bem posicionado até. Mercúrio, mais um mercúrio, pode fazer mais upgrade nos frascos. Cabeça de boia chato. Rolando, rolando, rolando. Aqui ó, a gente vai encontrar novamente aquele NPC da trombeta. Chegou um momento, você deseja tocar o clarinho e, que pesa em meus braços e torce minha espinha? Ah sim, você não precisa de nenhum item para trocar a trombeta, só precisa encontrá-lo. Aí ó, a primeira amanhecida. Uma amanhecida despertou, é por isso que a saída já está ressoando. Esses cogumelos aqui, essas flores no, na perna dele aqui, faz a saída e a amanhecida aparecer. O louco, cara. isso nunca me aconteceu. Cara, meu no. Eu não lembro como é que quica nesses negócios, mas talvez seja um item que a gente não tem ainda. Sereia da terra Tomar uma poçãozinha? Não custa nada Sempre bata nas paredes para ver se tem novos caminhos o velho vai estar tá aqui, sempre bom ajudar o velho, ele pede para ligar, ligar a ponte, a gente precisa de todo jeito ligar, aqui praticamente toda essa área é obrigatória Veio do sino uma maldição. Quase, quase. A gente liga os primeiros elevadores. tivesse sido por cima era possível cair ali em cima desse baú eu não me lembro o que, que tem nele né? tanhas do crepúsculo eterno quem já jogou Blacim sabe que pra cá tem um save bem na hora vem aqui Mandade do Pesar Silencioso, que nós faríamos os upgrades, mas como o nosso save 100% a gente pegou tudo, o dinheiro vai sobrar para investir na igreja, como dízimo, exatamente. Aqui a gente tem o TP para albeiro, não usaremos por enquanto. A gente vai vir aqui nessa dona. Olha como ela está diferente. Lembra que ela era só uma tripinha? Agora ela é uma manharona. Vamos dar os nós. Um nó de rosário. Novo mistério do rosário adicional, Está é disponível, mas ali é adicionado. Muito bem. O que Fazer agora? Eu vou salvar e a gente vai pro chefe. Antes de ir pro chefe, fazer a recomendação de nó de rosário. Na minha opinião, né? Na minha opinião, eu gosto desses nó de rosário aqui. A gente vai tirar esse que é totalmente inútil. Vamos colocar um que nos dá muita proteção contra fogo. Vou colocar uma aqui. Protege o usuário contra o dano de contato. E finalmente tem que aumenta um pouquinho nossa força. Acho que não tem. Né? Ah, esse é bom, hein? Protege a gente enquanto a gente está usando o frasco de Billy pode tomar um suquinho sem se preocupar com as consequências ao redor De... É, de oração a, a gente vai utilizar A cegueritia Para ter os olhos brilhantes Não tem problema Tem problema <risos> Não tem problema depois que morre uma vez, se você perder, dá, tomar um dano ali naquele pote, não tem problema nenhum. Mas tá bom, vamos lá. Vamos enfrentar esta Amanhecida, é bem legal. Uma área totalmente nova. Amanhecida tem uma variedade de 13 ataques diferentes, agora que ela é em volta. no cristal, inicialmente então, a gente Já testemunhou um ataque dela apenas Pula, explode o chão e ergue É possível dar um dano de vez em quando nela Tem esse ataque terrível dela Se ela joga sendo fogo é ruim. Sempre se afasta. Aqui ela vai dar um ataque péssimo. Esse negócio rodando aí. Ah, Bater nela um pouquinho, não muito. Sempre tenta ficar mais ou menos a essa mediana dela, ela tem essa que ela pula na sua cabeça, é uma boa oportunidade para bater nela, e ela tem esse ataque, sempre que sumir a bolinha pula, legal né? Foi muito ruim nossa, nossa esquiva. Um dos melhores momentos para atacar ela é quando ela dá esse ataque por cima. Oportunidade de ouro Eu não acho que a gente vai conseguir De primeiríssima Realmente a gente conseguiu desviar desse ataque dela Que é terrível Muito bem, agora, agora? Um dois um toma três um dois três Vou acelerar a gente conseguiu derrotar ela de primeira ela não mostrou alguns ataques que são terríveis terríveis terríveis. Os ataques que ela fica jogando são dois machados girando em volta dela ela joga os dois horizontalmente e também tem um que ela joga tipo sei lá parece um ioiô bom é isso gente, derrotou a amanhecida de primeira rapaz do céu Aqui é o nosso segundo encontro, né? agora gravando o um vídeo porque eu não tinha a menor ideia como me encontrava. e conforme o vídeo fica longo eu fico desanimado e o vídeo fica terrível de produzir, <risos> a gente vai salvar, Vamos Salvar a gente tem 20 mil negocinhos, agora a nossa intenção é fazer o seguinte, a gente vai voltar para Albeiro para encerrar o vídeo bem legalzinho, pegar o teleporte e para Albeiro entrar na igreja e fazer o upgrade No nosso Nossa igreja né Através de Opa Através do Nossa Como é que tem Dízimo É isso, através do dízimo <risos> Agora a igreja está aberta A gente pode entrar É uma igreja muito simples, não tem nada, nem banco A gente vem aqui no dízimo e doa tudo que a gente tem Dá tudo para igreja, tudo, tudo, tudo, sem imposto, sem nada, limpo Vamos ver o resultado? É surpreendente Não precisa ter dó de doar tudo não, viu? Se você já tiver todos os upgrades, não precisa ter dó Beleza? Vamos entrar de novo Olha como igreja é bonita, cheia de quadros, altares, agora tem fiéis também. E a gente ganha o um item, o símbolo do apreço. Também acho que a gente ganha mais alguma coisa, viu? A gente pode confessar, é verdade. Limpa os nossos pecados. Agora só falta encontrar aqui um altarzinho. Que legal. Eu não sei se com 20 mil vai dar certo. Eu, eu torço para que dê. E deu certo. Agora olha que beleza. É possível teleportar. Para todos os altares. Olha como melhora a gameplay. Muito bom, né? Muito bom. Eu gostei muito dessa DLC bem trabalhada, bem pensada. E gratuita, que deixa ela uma delicinha. Um milagre, é um milagre Uma DLC gratuita Só os produtores indies que conseguem Nos proporcionar essas alegrias Tá bom pessoal, gostou aí de blasfemos? A gente vai fazer a gameplay completa dessa DLC Mas vai demorar para sair Porque é bem difícil Eu tô sofrendo aí no save pra produzir Mas se gostou, deixa o like Se inscreva no canal, dá uma olhadinha Nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações E esse é o Metroidvania Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e responde dúvidas em relação ao jogo, etc. E fica assim. Até o próximo vídeo e viva a amizade!